E se fôssemos imortais, o que aconteceria com você e com o mundo? Ser imortal assim de primeira vista parece ser algo muito bom, mas será mesmo? Você tem certeza? Quais seriam os problemas de ser imortal ou de todo mundo ser imortal? O que aconteceria? Aí editor, pode mandar. Ficaria mentalmente mais velho. Imagine que a sua cabeça é cheia de arquivos de uma longa vida com números. Nomes e lembranças de experiências que você passou a sua vida toda. Com o passar do tempo, as memórias vão se acumulando com nomes e datas de aniversário e o nosso cérebro só pode manter todas as lembranças por um certo tempo mas não é como o computador que você pode ir lá e apagar a qualquer momento da sua cabeça e com o tempo começaria tudo a acumular dentro de sua cabeça obstruindo e retardando tudo ou seja você seria um retardado imortal e se você pretende ser imortal Tente não acumular muitas experiências. A evolução o transformaria em uma aberração. Para quem não sabe, o nosso corpo continua evoluindo. E a ciência não tem ideia de quais seriam as próximas evoluções. Ou seja, podendo muita coisa acontecer durante esse tempo. Bom, as pessoas normais continuariam a se adaptar com as grandes mudanças, mas o corpo e o cérebro de pessoas imortais seriam o mesmo. Será que o seu sistema digestivo iria conseguir digerir um alimento do futuro? E quais seriam as línguas que as pessoas falariam daqui a 100 mil anos, por exemplo? E o entretenimento deles, você se agradaria? E os relacionamentos, aconteceria? Você Pode até querer ser imortal, mas as pessoas te olhariam como se você fosse um neandertal. Uma anomalia andando por aí. O tempo deixaria você louco. Já percebeu que conforme o tempo passa... Os dias parecem ficar mais curtos, pois é, cada ano representa proporções menores da sua vida. Ou seja, quando temos 100 anos de idade, um minuto pode parecer 6 segundos para nós, em comparação com uma criança de 10 anos. E pra ela é um minuto. Então, suponhamos que você viva mil anos. Com certeza, um casamento de 50 anos parecerá apenas um namoro na adolescência. Quer dizer, se você namorou na adolescência, se não, esquece. Agora, se você viver 100 mil anos, 50 anos de casamento, vai parecer apenas um beijo que você deu em um desconhecido na balada. Você poderia ficar preso em um lugar para sempre. Vamos supor que uma pessoa more em um país que tenha muitos terremotos e que em algum desses acidentes ela acabe ficando presa nos escombros. Já que essa pessoa é imortal, ela ficaria lá para sempre ou até alguém resgatar ela. Corre o risco desse tal resgate não acontecer. Quando esse tipo de acidente acontece em edifícios, por exemplo, as pessoas encarregadas pelo resgate desistem porque fica muito difícil de escavar através dos escombros. E eles resgatam um número considerável de pessoas para dizer que pelo menos eles tentaram, né? Sendo assim, uma pessoa imortal ficaria presa até alguém decidir construir alguma coisa no local. Vai saber quanto tempo depois. Enquanto isso, você ficaria lá preso junto com os cadáveres em decomposição das outras pessoas que não são imortais. E se o mundo acabasse, o que aconteceria com uma pessoa imortal? Ficaria vagando pelo espaço? E se uma guerra nuclear acontecesse e matasse todas as pessoas da terra e só você ficasse nela? Até aqui, vimos o que aconteceria se as pessoas fossem imortais. Agora, vamos saber o que aconteceria se todas as pessoas do mundo fossem imortais. Controle de natalidade. Devido ao tamanho crescimento das pessoas no mundo, o natal seria... Brincadeira. Não é isso não, não é natal não. É natalidade, não natal. Tendo em vista que ninguém mais iria morrer, o grande povoamento na terra seria um problema gigantesco, pois faltaria alimento, água e espaço, dentre outras coisas. Dentre as medidas que seriam supostamente tomadas, uma delas seria o controle de natalidade. Assim como em alguns países populosos que tem o um controle de natalidade como um casal pode ter apenas um filho. Ou até medidas mais severas como a liberação do aborto. Nunca aposentar. A aposentadoria no Brasil é uma coisa muito polêmica. E a previdência parece enfrentar uma crise que só cresce ao longo dos anos. Imagine como seria todas as pessoas imortais aposentadas recebendo para sempre. Ou seja, para ser viável viver para sempre, você teria que trabalhar para sempre. Reinvenção. Com tanto tempo nas mãos, o que você faria? Muito provavelmente, os humanos estariam querendo aprender alguma coisa nova e experimentando todo tipo de coisa, já que elas são imortais. As criações humanas alcançariam patamares ilimitados. Imagina as invenções dos brasileiros. Suicídios. Sem memórias, filhos religião ou cultura o tédio tomaria conta das pessoas muitas pessoas apelariam para o suicídio quando batesse a vontade de não viver mais fim da religião sem morte não haveria necessidade de se manter religioso até porque as religiões falam muito sobre as recompensas ao indivíduo depois da morte e tudo sobre o que aconteceria após deixarmos esse mundo ou seja fim da religião e o último esse é bem polêmico. Escuta aí. Não sai daí. Escuta. Não, é sério. Escuta com calma. Isso é muito sério. Eu nem sei se você vai gostar de saber. O último é... Deixa o like. Se inscreva aí. Deixa o like.